Olá, o meu nome é John Cheese, trabalho para Vagamente, empresa de entrevistas a candidatos a quem arranjamos vagas, muito raramente. Ao meu lado tenho aqui o Dr. Alfredo Bitoque, psicólogo residente, que não fala, nem diz nada porque é apologista e grande defensor e muito convicto. De que quem fala consente. E quem menos fala, menos vende. Certo? Além disso, é contra mente e sinceramente. Contrarial é um desperdício de tempo. Francamente. Doutora Ralha, hoje temos candidatos, quantos? Hoje temos 10 candidatos, mas não temos vagas, como vamos levar o assunto? Não temos vagas. Bom, uh, não se preocupe, estamos aqui para entrevistar e para isso, é para isso que nos pagam. Farei uns questionários a que ninguém conseguirá responder com sucesso. E olha, manda entrar o primeiro candidato. Candidato número 1. Um. Boa tarde. Boa tarde. Olha, diga uma coisa. por é que disse boa tarde sabe perfeitamente que ainda estamos de manhã? Porque o senhor disse boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Voltou a dizer boa tarde porque ele disse boa tarde? Sim. Mas é de manhã. É? Bom dia. Bom dia. Ora, vou fazer um teste visual. Vai-me dizer o que é que observa quando vir esta imagem. Um pássaro. Um pássaro. Sim. O número é que falta aqui? Cinco, quatro, três, dois, um, acabou o tempo. Não sabe. Não deu tempo a fazer a conta, como é que eu, queria que eu acertasse? Temos pena, mas sabe, os empreendedores hoje em dia são muito exigentes. Temos que fazer questionários muito difíceis. Uh, creio que estou satisfeito. E acho que correu muito bem. obrigado. Abre. Candidato número 2. já está aí, diga me o seu nome faz favor Gervásio é com Z ou com S? é como quiser é com F <risos> olha uh, levante-se pode sentar Demasiado curto. Agora vou fazer aqui um teste. Vai fazer esta cota. Em 5, 4, 3, 2, 1, acabou o tempo. Quanto é que está aqui o resultado? 3. 3. Não sabe fazer cotas. Gervásio com F. Parabéns. Tenho que voltar novamente. Obrigado. Tente novamente. Dona Cadaragalha! Que a grande agralha que você é, eu também. Abra a porta e te chamo o candidato número 3. Deste. É. Candidato número 3. Boa tarde. Tarde. Tarde. Como é que se o candidato? Felizberto Moraes Felizberto Moraes Só Felizberto Moraes Só Tenho aqui umas perguntas para lhe fazer Uma vez que é candidato Às vagas Da vagamente Então diga-me aqui Qual é o resultado desta conta Em 5, 4 3, 2, 1. Co! Qual é o resultado? 3.100. 3.100. 100. Muito bem. É possível que tenha assaltado, mas tenho aqui uma pergunta mais difícil. Agora é com essa. Então, diga-me lá, candidato, como é que se chama a capital de Malta? Lisboa. Respondeu. Lisboa. Lisboa? Lisboa porquê? Tanto há muita malta amigo. Tem muita malta? Eu também tenho ali muita malta à espera fora. Muito obrigado candidato. Tenho muita sorte e volto novamente. Daqui para uns tempos. Obrigado. Candidato número 4. Agora, a candidata que se apresenta aqui às vagas, vagamente falando, claro, como é que se chama? Está nervosa? Sim. Desenerve-se. Josefina. José. Fina. Fina é de família, é genético ou é uma doença? Eu acho que é da família. É da família. Família Fina. Hum. Então, a candidata José Fina vai-me dizer o que é que vê aqui. Uma uh, mancha? Ou aqui sim. Uma mancha? Uma mancha? Enfim, a vida é de facto, em algumas pessoas, uma verdadeira mancha. Isto está mal. Olha, uh, vou-lhe dar uma segunda hipótese uma questão mais, mais pertinente por exemplo diga-me aqui onde é que está um país é, que se pareça com um chapéu e uma bota? na Itália? ali, é uma bota isto aqui é uma bota não, não percebe nada de de geometria. Candidato. É, Pode-se levantar, se faz favor. Hum, pode -se sentar outra vez. É, não pergunta porque é que mandei a levantar. Não sei a que manda. Eu é que mando? Sim. Então, olha, muito parabéns. Até à próxima. Eu gostei muito de te por cá. Até o dia desses, obrigado! Obrigado. Candidato número 5 Como é que se chama a candidata? Meu e-mail de lata Meu e-mail de lata, patoso Lada. Só percebi. Lá. Lada. Sim. Lada. Lada com ela. Pot cozinha. Pocozinha. Tocozinha. Não é portuguesa. Rusque. Rusca. Rusca. Rusca. Hum. Hum. Hum. Não temos vagas para russos? Não é nem não Não, temos isso. É, sendo assim, se passiva e dá-se vedânia. Dá-se vedânia. Gostei desta. Foi melhor. Candidato número 6. Bom dia. Bom dia. Não. agora, isto é falta de tinteiro? Não é tinteiro, doutor, é bateria. Bateria? Sim, só o doutor não me a fixe. Bateria em quem? Não eu é que bateria, mas não posso bater, vou ligar isto à corrente? Sim, convém. Pois, bateria? Falta de vontade de bater, não tenho eu. Também se me acabou um o espaço, tenho que pôr aqui o raio. Isto não me trava como deve ser. Olha, oh, lá, estas entrevistas são assim, este é assim, tem que ser rápido, obviamente, tentar contar, mas eu tenho que resolver este problema, e agora, juro que o problema também é de internet, bolos, a internet também é como o sol, quando nasceu, não nasceu para todos. Pronto, oh, o tempo está quase a acabar, mas dá para fazer mais uma pergunta. Diga. Já fiz alguma? Não. ok. Então, um, como é que se chamou o gato Zacarias? Zacarias. Respondeu... Repetindo o que eu disse Isto assim não, não. Candidata Deus pena o tempo acabou hum. Até à próxima tente novamente Muito obrigado, obrigado. Candidato número 7 Está outra vez na mesma Falta de bateria Tintei, se calhar. Ora então. Boa tarde. Boa tarde. Comporta-se repetindo. Repetindo. Como é que se chama o candidato? Pedro. Pedro. Pedro. Não é Pedro, é Pedro. Mas eu escrevi Pedro. Pedro. Ok. Pedro. Não é Pedro, é Pedro. Mas eu não consigo dizer o um fim. Então se não consegue dizer o fim, também não quero trabalhar aqui. Ah, não! Adeus! Adeus. Ah, candidatos! Oh. Candidato número 8. Ah, estamos outra vez com problemas de internet. Como é que chama? Maria Maria ria pode -se de ligar aqui, faz favor, pega aqui e estica isso bem no ar que é para eu ter se tem mérito Então não precisava de arrancar tudo, é só para pegar na antena Então, <coughs> vamos lá ver Tenho aqui umas perguntas para lhe fazer, deixa o pessoal acabar Já temos neto ou não? Finalmente. Tenho aqui uma pergunta para lhe fazer. Vamos lá ver se a candidata se porta bem. Então, é assim. O Anel tem 5 filhas. A pata é a primeira. A peta, a pita, a pota, como é que se chama a última? É Eu, João. Já... Pronto. Estava a ver que não encontrava a tecla. Uh... Bom, uh, eu bem mais. Temos que fazer outra pergunta. Então, e... Diga-me aqui no mapa uma cidade que eu não conheço. Palermo. Palermo? Palermo, há muito. Está-me a ofender? Não tem lugar. Pode-se levantar. Quero que há candidatos a ofender. Trouxe. Isto é assim. Comigo é assim. Candidato é número 9. Candidato número 9. Doutor, não há candidato número 9. Paciência, problema o dele. Último candidato. Boa tarde. Muito disposta? Posso? Ora, a candidata. Como é que se chama? Salome. Sa... Sa.lu. É. Fecha os olhos, fecha os olhos! Já fechou os olhos, já fechou os já, olhos! Já, já, já, porquê? Ah, já pode abrir. Não dá para problema? Tem aqui um contrato, pode assinar o contrato? Mas, mas obriga-me uma entrevista. Não a entrevista? não fez perguntas, não... Ah, perguntas! Ah, perguntas... Ah, dois vezes três. Está uh... 12! está 12! São então, 12, 6, 7, pode assinar o contrato? Mas. Sim, o contrato pode assinar ou não? Aceita? Mas doutor, não há Sim. vagas. Não há vagas? Não. Não há vagas? Ai ai ah, ai! Está despedida! Deus! Tchau! Dona na gralha. Nunca mais vou meter gralhas outra vez. they may hear you <laughs> what was that that was very strange it was very weird it was peculiar it was kind of amusing yes it was rather funny it was incredibly funny i loved it. Yeah, it loved it it was wonderful bravo i loved it oh it was great well it was pretty good well it wasn't bad well there were parts of it that weren't very good it could have been a lot better i didn't really like it it was pretty terrible it was bad it was awful it was terrible. get him away hey Move. Move. Move.